Bom dia, amado Ser de Luz. Eu sou a Marceone. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com leveza e alegria. Hoje é o nosso segundo dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Sente-se de forma confortável, com a coluna ereta, e comece a respirar lentamente, prestando atenção no ar que entra e que sai. Feche os seus olhos e a cada respiração vá se relaxando. Sinta a presença do Mestre Sananda. Ele vem ao seu encontro, emanando uma luz dourada. A cada passo em sua direção, a luz brilha mais e mais. Deixe-se envolver nessa imensa luz dourada. Perceba quanto amor há em seu olhar. Sinta esse amor tomar conta de você. Saiba que ele sempre zela por você, com todo o seu amor e dedicação. Você pode chamá-lo em qualquer momento, sempre que necessitar. Ele estará sempre disposto a te ajudar. Agora repita mentalmente comigo. Em nome da minha presença eu sou. E de Mestre Sananda, Jesus, ordeno que se afaste toda e qualquer influência negativa. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a Verdade. Eu sou a Vida. Eu sou a Ressurreição. Eu sou a Ascensão na Luz. Eu sou a Satisfação de todas as minhas necessidades e carências eu sou a abundância derramada sobre toda a vida eu sou a visão e a audição perfeitas Eu sou a ilimitada luz de Deus, manifestada por toda a parte. Eu sou a luz do Santo dos Santos. Eu sou filho de Deus. Eu sou a luz na Sagrada Montanha de Deus. Amém.